de nove da noite, nós teremos mais uma edição do Bandeira Quadriculada, o seu programa de automobilismo do Nave Rádio Esportivo Brasileiro. Confira os destaques do programa de hoje. Vamos ter a repercussão da vitória de Mark Marques, o título mundial, mais um oitavo dele em todas as categorias. A sexta, a principal categoria do motociclismo mundial. Vamos ter também Toda a prévia para o grande prêmio do Japão, o que vai acontecer em Suzuka nesse final de semana? Além, é claro, de toda a questão envolvendo os pilotos para o ano que vem, o que vai acontecer, as coisas que estão sendo feitas na Indy também, e a vitória na NASCAR, que tivemos esse final de semana, mais um classificado para a fase decisiva do playoff. Não perca hoje... Nove e meia da noite, no horário, às nove horas da noite, no horário de Brasília, aqui na Rádio FT, estarei ao lado do César Augusto em radioft.com.br, também no nosso canal no YouTube e também no Periscope, lá da Rádio FT, no Twitter, Rádio FT Underline. Valeu, galera!